No vídeo de hoje vamos aprender como cresce a manipulação incrível, utilizando poucas ferramentas e apenas essa fotografia que você está vendo, espero que aproveite e vamos nessa. Bom galera, essa deve ser a manipulação mais rápida e também simples que você pode estar aprendendo e depois também replicando seu portfólio, eu espero que esse vídeo não dure muito tempo, então portanto já deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, eu agradeço muito por esse apoio e se você quer aprender edição e manipulação de imagens e se tornar um grande profissional no mercado, então acesse agora rafaelsano.com. lá tem toda a galeria dos meus cursos, se encontra o melhor sua carreira, tem tenho certeza que você não vai se arrepender e na verdade pelo contrário vai se enriquecer bastante né mas vamos nessa então para o nosso tutorial hoje vamos fazer então esse efeito aqui bem interessante bem fantasma fantasma <risos> fantasmagórico, né? Que palavra confusa. E o primeiro passo aqui, galera, vai ser então fazer uma seleção da nossa própria tela. Aqui eu vou utilizar a ferramenta de polígono, o Tool, e é interessante que você faça uma seleção aqui bem fiel, tá? Então, pegando bem aqui o contorno da tela, tome cuidado com áreas muito escuras, depois você vai entender um pouco melhor sobre isso. Feita a seleção, Ctrl, Cmd, J, pra gente salvar em uma única layer, então nós temos aqui no Layer 1, essa seleção da tela e eu vou também aproveitar e duplicar essa layer zero que agora a gente vai ter um certo backup ou seja se der alguma coisa errada aí durante o meio ou então o final do seu arquivo não precisa começar tudo do zero né basta você deletar essa parte aí você vai estar recomeçando então exatamente dessa parte agora a gente fazer, então, o nosso efeito, galera, nós precisamos de uma ferramenta aqui, bem específica, que se chama Smooth Tool. Essa ferramenta, a gente encontra ela aqui, junto com o Blur, o Sharpen e tem o Smooth. a gente fazer a configuração correta dela, vou deixar aqui, nesse caso específico, né, um Strength, uma força dela um pouco mais alta, então 50%, 60%, 80%, depende aí do quanto que você tem o peso também, ou na mão aqui na digitalizadora, ou se você estiver até mesmo pelo mouse, né. Não precisa trabalhar aqui com o ângulo, o Sample All Layers também, não, porque nós não temos nenhuma layer e única Zerada, né? E o Finger Paint eu nem sei para que, que ele serve Eu observei que ele é um pouco mais potente Mas não preciso também trabalhar junto com ele Então deixa a sua ferramenta aí configurada dessa forma Ou mais ou menos parecida né E eu vou estar começando aqui pelo meu menino Então seleciona a Layer Zero Copy E eu vou estar selecionando aqui ó, essa parte iluminada do rosto dele Então eu vou fazer o primeiro clique E arrastar o meu mouse até o lugar que eu desejo Mais ou menos aqui próximo da tela Vem aqui para a parte de baixo, dou um outro clique arrasta para frente, vem aqui no queixo dele Faço exatamente a mesma coisa o interessante aqui do menino é que, como nós temos então toda a passagem de luz e também a combinação de cores, então já fica um efeito bem interessante, né? Aqui na tela, vocês vão observar que ela é toda branca, então a gente vai ter que trabalhar depois todas as suas combinações de cores. Aqui, se você quiser reformular então esse formato, você pode trazer um pouco mais pra frente também, fazendo brincadeiras aqui, quanto mais cuidado tiver, com certeza melhor vai ser o seu efeito. E se você tiver ultrapassado bastante aqui, exagerado bem, né? Então basta a gente utilizar a borracha, o E no teclado, e a gente vem então deletando somente isso parte, lembre-se que nós fizemos então essa imagem aqui de backup, portanto aqui atrás nós estamos observando a fotografia original, então com o menino aqui já preenchido né, ou na verdade distorcido nós vamos estar passando para a nossa parte da tela, então seleciono a layer 1, vem na ferramenta smooth tool e aqui nós precisamos tomar um certo cuidado o interessante mesmo seria duplicar essa layer 1 várias vezes, para a gente trabalhar então a parte de cima separadamente, depois o meio um pouco mais pra baixo, até chegar na parte de baixo total da sua tela, mas aqui eu tô com um pouco de preguiça e também somente para ser um pouco mais curto eu vou utilizar uma layer única E o interessante de tomar cuidado também é que se você fizer um ajuste muito grande aqui Veja que você vai estar arrastando e distanciando então todo esse efeito da tela Nós não queremos isso, então portanto eu vou diminuir um pouco meu brush E eu vou pegar mais ou menos aqui a parte da frente da tela Veja que nós distanciamos ainda um pouquinho da tela Então um passo eu clicar nessa parte e trazer atrás. Agora acabou exagerando também e passando da tela Então voltamos para a borracha, diminui o seu brush a gente vem tratando então somente da área que você não deseja. Então galera aqui nós temos basicamente já o nosso efeito pronto né, já tá bem interessante mas eu acredito que a gente pode ainda fazer algumas melhorias nele, trabalhar de uma forma mais interessante, principalmente nas suas cores e os ajustes vão ser pensando praticamente aqui nessa parte da tela, como eu disse é uma área muito branca ela não tem muito volume nem combinações de cores né, então a primeira coisa que eu vou fazer vai é ser um gradiente pep, então eu vou clicar duas vezes aqui pela minha layer abrindo o layer style e a gente vai aplicar o gradiente overlay na verdade, o gradiente Overlay você pode estar configurando ele também, né? Principalmente deixando a parte inicial aqui numa cor parecida da sua tela, né? Então, para ela começar exatamente na mesma cor. E depois você pode ir criando outros pontos, trabalhando também as suas cores diferentes. Aqui no caso eu vou querer deixar assim mesmo do branco para essa cor ciã então dou um ok, dou um outro ok e nós já temos aqui uma combinação bem mais interessante tá, as suas cores, lembrando também que eu poderia ter apagado essa parte aqui da minha tela né, porém se eu utilizo aqui simplesmente borracha, como nós temos o gradiente Overlay ele vai estar tá ajustando tudo isso então, portanto eu vou criar uma máscara pego meu brush, já tá no suave e eu venho apagando do jeito que eu quero que o gradiente ele se mantém dessa forma antes da gente entrar no efeito final aqui das cores, eu quero fazer também um ajuste um pouco mais de texturas, dar um detalhamento um pouco maior aqui nessa imagem, então para isso eu vou fazer fazer esse ajuste com Smooth tube, só que de uma forma manual, começando então com uma pintura digital. Pego uma nova layer, então vou pegar o meu brush, deixar ele no Hardware 100%, e aqui posso colocar até a opacidade um pouco mais alta, 80%, e aqui eu vou fazendo pequenos formatos, vou estar utilizando minha mesa de nessa hora, mas, se você estiver com o mouse, você pode até mesmo colocar aqui o smooth, né? Caso não tenha uma certeza do seu traço ainda. Então, coloca o smooth que você vai ter uma certeza ainda bem maior. Então, ó, desenhando vários traços. Seguindo sempre com o formato que eu já tinha feito antes. Posso trazer um pouco pro menino aqui também. Posso fazer alguns no centro. Feito os nossos traços. Eu volto a ferramenta de Smooth Tool. E aqui eu vou trabalhando, então, todo esse esfumaçar, né? Será que existe esse verbo? Mas criando, então, aqui alguns efeitos. Como se estivesse reagindo ao vento, né? Do ambiente. Então, a gente acaba criando... Mais movimento, fica muito mais interessante Aqui ainda tá muito potente, né? Então, portanto, eu pego meu borracha de novo, coloco ela com uma Opacidade um pouco mais baixa, 50% Nós vamos apagar aqui, principalmente Suas bordas, e por cima Também de qualquer outra coisa que você queira estar ajustando assim a gente ganha um pouco mais de textura e eu acho bem interessante também fazer esse efeito. E por fim, galera, o último ajuste de cores vai ser exatamente a aberração cromática. Então aqui nesse vídeo nós vamos ter várias dicas presentes dele, né? para fazer aberração cromática, então eu vou somar todas as layers em uma layer única. Então aperto Ctrl, Shift e Alt e no teclado. E aqui a gente vai abrir de novo o Layer Style, clicando duas vezes na Layer. E vamos trabalhar também agora com o canal de channels, né? Então removendo qualquer uma das cores ou até mesmo somando duas cores, né? você tem combinações também diferentes... Nós vamos estar criando, então, o efeito de aberração cromática. Então, aqui no caso eu gosto de trabalhar... No caso não, na verdade, quase sempre gosto de fazer com o canal G. Mas fique livre para encontrar exatamente o seu formato, certo? Vou dar um OK aqui no Layer Style. Ainda não aconteceu nada, porque agora a gente precisa estar movendo, né? Ou para baixo, ou para cima, ou até mesmo movimentando pelo seu Free Transform Control, que eu acho mais interessante. Aqui o efeito está sendo aplicado por toda a nossa fotografia. Também não é isso que eu quero. Então eu vou criar uma máscara invertida, segurando o Alt no teclado. Pego meu brush, deixo ele agora no Hardness em 0%, muito bom no disso. Diminuo um pouco meu Opacity, 40%, e agora eu venho revelando então, esse efeito somente nas áreas que eu desejo. Um pouco aqui no menino, porém somente no efeito. Talvez um pouco aqui no chão. Pode ir identificando então os lugares melhores aí na sua fotografia. E agora sim galera. Nós temos aqui o nosso efeito então perfeitamente aplicado. Lembre-se sempre de observar aqui com muitas poucas layers né. E fica até mesmo uma lembrança. Uma forma de a gente observar que nem sempre a gente precisa estar trabalhando com manipulações. Com vários efeitos. Com vários elementos né. Uma manipulação simples. Ela também tem grande valor. Ela também tem uma história muito bem pensada. E os efeitos bem aplicados né. Mas é isso aí galera. Eu espero muito que você tenha gostado. Também deixado aí o seu apoio. O seu like. O seu comentário. Mas a gente se encontra então no próximo vídeo